Olá a todos, esse é o seu canal favorito da internet. Não faça isso, esse homem colocou sua mão nessa lava de fogo e não se queimou. Cachorrinho estressado. She doesn't understand. This is how we tell her we just thought the world should see this. A melhor vista do mundo. Esse cara fez esse experimento incrível. Não recomendamos fazer isso. Esse cara colocou sua mão no gelo, e a mão não congelou. Vamos comer. <risos> Veja a elasticidade do nariz desse cara, isso não é incrível. Hora do lanche! Esse cara achou um avião perdido na selva, e fez do avião sua casa. de diversão. <risos> Obrigado, encontro vocês em breve, até a próxima.